Alberto da Costa Júnior é o novo delegado da UNITA em Portugal. Obrigado por ter vindo ao Telejornal. Transformando-se a UNITA agora uh, em partido político da oposição, deixando, portanto, de ser um movimento guerrilheiro, uh, acha que se justifica a permanência de uma delegação que é quase uma embaixada uh, em Portugal da UNITA? Boa noite. Uh, queria agradecer também a oportunidade que me dá de aqui estar. Uh, a continuidade ou não da representação da UNITA em Portugal não é, digamos, algo do presente. Foi uma necessidade do passado, uma necessidade de, do processo pós-75. Portugal é um país que está ligado à Angola por questões históricas. A forma como o processo de 75 e pós-25 de Abril ocorreu, a guerra civil que aconteceu em Angola, levou-nos a procurar... Trazer ao mundo a mensagem de que era preciso encontrar a paz. Mas esse momento político transformou-se e hoje a Unita é um partido político de oposição no seu país. Porque esta representação ainda em Portugal? Ora bem, na continuidade do que eu vinha dizendo, a nossa presença aqui em Portugal e em outros países do mundo foi, digamos, uma forma que contribuiu imenso para que o processo que nós pretendíamos de paz para Angola fosse bem sucedido. Este processo está hoje em implementação, Portugal eh, tem aqui uma grande importância, pelo que até haverem eleições em Angola, nós achamos que é de grande importância a nossa continuidade cá. Justamente, agora em Angola, a UNITA, eh, ao transformar-se num, num partido político, está a viver um processo de urbanização de seus políticos, que até aqui eram guerrilheiros e agora passaram a ser eh, políticos numa cidade, em que vão convencer as pessoas a votarem neste, neste projeto. Quais são as principais eh, dificuldades na transformação da vida desses homens, na perspectiva nova política que eles enfrentam? É bem, há de facto uma grande alteração, uma grande transformação. Transformação essa que para nós eh, surgiu muito antes da própria concretização dos acordos. Eh, nós encontrávamos estruturados eh, para um movimento de resistência armada, hoje eh, somos um partido político. Pelo que há que fazer reestruturações globais, reestruturações que não são fáceis, mas que não serão muito complicadas porque para todos nós e para todos os quadros civis ou militares a necessidade da paz era uma exigência, é algo que todos nós temos como necessário pelo que há uma vontade própria, há uma preparação de longa data para este fim vai tudo decorrer normalmente as dificuldades que teremos, falava é... ontem em Luanda em algumas dificuldades e nomeava até dizia por exemplo que na Jamba era proibido o consumo do álcool e os, enfim, os soldados da UNITA não tinham ordenado eles eram servidos consoante as suas necessidades ao nível dos seus equipamentos, da comida, etc. Agora têm pela vida uma administração própria dos seus bens da sua capacidade de gerar riqueza e Jonas Javimbe apontava a esse como... Um eventual, uma eventual dificuldade que ele lida enfrenta agora em Irlanda. É, é o facto. Eh, sabemos que há uma grande mudança. Eh, aliás, há uma geração que cresceu no interior, hoje encontra-se nas cidades, as realidades são outras, pelo que há aqui uma grande aprendizagem a ser feita. No entanto, a aprendizagem não é só para nós, é uma aprendizagem para todos os angolanos, porque é um processo novo, um processo no qual nos encontramos nós, mas encontram-se todas as outras forças políticas. Há uma grande vontade em vencer neste processo, pelo que vamos ultrapassar com sucesso as dificuldades que nos vão apresentar. Ainda sobre a pergunta anterior que me fez, os quadros da UNITA, mesmo os militares, foram sempre quadros que tiveram que fazer outros trabalhos de caráter administrativo, de caráter político, pelo que há aqui apenas uma readaptação. Não há grandes dificuldades. Costa Júnior, uma última pergunta. Se você elegesse um problema principal que se põe ao processo de paz em Angola, qual é que elegeria? Ora bem, posto assim de imediato esta questão, o problema maior é um problema de espírito. Me parece que se os angolanos todos estiverem convictos de que a paz é uma necessidade, espiritualmente, este problema está ultrapassado. Obrigado, Costa Júnior, por ter estado aqui. Obrigado. Nós, nós tivemos conhecimento esta tarde, e ao que parece confirmadíssima, da morte de dois grandes responsáveis da UNITA, mortes que nós certamente iremos solicitar, explicações e responsabilidade ao governo, porque particularmente um destes responsáveis dirigia-se a um encontro com o general Franz Andalo. Para estabelecer um acordo que permitisse por aos recontos. Está Temos e tivemos acesso, tomar a engenheiro de Pena, tivemos acesso a comunicações que nos diziam que esse encontro iria de facto ocorrer. Há informações, inclusive, da Lusa, que dizem que ele estaria preso. Neste momento ele é citado como morto. Pergunto eu, foi morto na prisão? Eu em direto neste jornal, o representante da UNITE em Lisboa, Adalberto Costa Júnior. Muito boa noite, senhor engenheiro. Estes acontecimentos das últimas 24 horas comprometem definitivamente as relações entre o seu movimento e o governo português? Bom, de facto não é um bom exemplo. Ficamos completamente surpreendidos com o facto do governo português dar uma demonstração negativa de não ter capacidade para estabelecer um diálogo com a luta. Quando nós temos uma guerra em Angola e uma guerra que envolve necessariamente uma necessidade de muita capacidade criativa, onde só o governo português, em termos internacionais, tem condições de poder interpretar a questão angolana, ficámos completamente surpreendidos com uma resposta destas de furtar-se ao diálogo. De qualquer das formas, o senhor não reconhece validade nas justificações apresentadas pelo governo português, nas explicações uh, que divulgou, uh, nomeadamente a referência ao facto de haver portugueses no quito que ainda uh, não estão em condições ou em relação aos quais a UNITA ainda não criou condições para que eles possam deixar essa região de Angola? Devo dizer-lhe que uh, o documento que o governo português uh, divulgou uh, está pleno de algumas incorreções. Uh, sobre os portugueses que se encontram no Cuito, a UNITA fez a melhor de todas as ofertas. Uh, a possibilidade de cessação de hostilidades, única forma de poder-se fazer a evacuação dos portugueses que ali se encontram. Uh, a esta proposta uh, não temos ainda a reação de Luanda. Nós não temos quaisquer reféns ou prisioneiros em áreas onde nos encontramos. Os portugueses eh, que estavam no Ambo, saíram do Ambo, alguns outros quiseram ficar por opção sua. Estes mesmos que saíram do Ambo, numas circunstâncias eh, muito eh, negativas de propaganda, fizeram-nos aqui eh, em Lisboa a entrega de um documento assinado, em que denunciam o facto de terem sido eles utilizados em campanhas de propaganda. Eu tenho todo o gosto em poder facultar este documento. Sr. Engenheiro, a, a verdade é que os portugueses do Clito eh, encontram-se numa região que está, eh, enfim, controlada pela UNITA. De qualquer formas em relação à eh, visita da delegação da UNITA, esfiada pelo General Ben, ben eh, o senhor eh, não eh, considera que, de algum modo, esta deslocação pode ser considerada uma ação de propaganda? Creio que não são ainda muito claros os objetivos desta visita a Lisboa. Em relação à sua primeira parte da pergunta, eu direi que os portugueses que se encontram no Cuito não se encontram de facto numa localidade ou num local que se encontre com a UNITA. Eles encontram-se no posto de comando das forças do MPLA. Se estivessem de facto com a UNITA, nós já estaríamos locado, levado para um local longe dos confrontos e permitido que fosse um avião para os trazer para Portugal. Em relação à visita do general Benben, a UNITA entendeu que Portugal merece, de facto, a possibilidade de ser informado ao mais alto nível do que se passa em Angola. Enviou a Portugal o seu general Benben, enviou o seu secretário-geral, general Mano Vacola, enviou o seu chefe da equipe negocial, Dr. Jorge Valentim. Entendemos que eram pessoas capazes de poder ajudar a que se pudesse acompanhar da melhor forma, em Portugal, o processo angolano. Sr. Engenheiro, nós já voltaremos a conversar dentro de Insta. vindas a público nos jornais de Luanda, Adalberta Costa Júnior, é claro. O resultado do que aconteceu há uma semana e meia em Angola, fala por si só. A UNITA foi vítima, morreram pessoas da UNITA, instalações da UNITA destruídas, exclusivamente da UNITA as penalizações. Se os planos existiam da UNITA, onde é que o MPLA apresenta vítimas, onde é que o MPLA apresenta estragos. O que foi criado foi um cenário amplo com a busca de uma cobertura internacional para se poder matar, para se poder silenciar a oposição. É exatamente isto que não é aceitável, é exatamente isto que a UNITA está a denunciar e a UNITA espera que a comunidade internacional se junte a nós, porque isto é um bárbaro assassinato coletivo. E quanto à vossa... O delegado da UNITA em Lisboa lamentou também a posição assumida pelas autoridades portuguesas e quer agora que Portugal assuma uma posição imparcial. Esta resolução condena unilateralmente uma das partes do conflito angolano, eu lamento que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança façam tábua rasa das responsabilidades de outra parte. É imoral e é injusto condenar-se só uma, um, um dos lados. Ambos cometeram erros, mais o MPLA o governo do que a Unita, portanto, acho imoral, acho injusto que se, con que se con que continue a condenar mais a Unita do que o governo. Descontente com a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Unita reafirma as acusações ao governo. A guerra que Angola vive hoje não tem base na, nos resultados eleitorais, tem base numa política de genocídio eh, perpetrada pelo governo. Esta condenação por parte da ONU coincide com a comemoração de mais um aniversário da UNITA, 27 anos de vida. Neste mesmo dia chegou a Lisboa Carlos Morgado. Vem para uma visita de duas semanas, cansado e emocionado, aquele deputado da UNITA não quis responder às perguntas dos jornalistas. Não quero. Por que, é que não quer responder agora? Pois falarei. Quando vai falar depois.